Queridos, a paz do Senhor, esse é o ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 3 do quarto trimestre de 2022. Lembrando que nós estamos estudando sobre a justiça divina e é, nós estamos baseando esse trimestre no livro do profeta Ezequiel. A lição de hoje, as abominações do templo, áudio. Ezequiel capítulo 8, versículo 6, está escrito assim. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática, o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 8, versículos 5, 6, do 9 ao 12, depois, versículos 14 e o 16. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, expor a visão do capítulo 8 do livro. Segundo, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. Terceiro, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Comigo, professor Joás, nós estamos num trimestre muito bom, estamos falando... É, das profecias dos oráculos do profeta Ezequiel. Estudamos a lição de número 1, um, a lição passada, o fim vem, e agora as abominações do tempo. Professor, a, a abominação chegou no lugar onde não deveria ter chegado, e o juiz era inevitável da parte de Deus. Lição muito boa, né? É uma lição que, que confronta né, o nosso modo de pensar, é, o culto de pensar a adoração. É, você vê é, pessoas de, de todos os níveis da sociedade israelita da época né, Que estava numa, já estavam numa situação complicada né, de, de, de declínio espiritual né, E aí é, leva para dentro do templo, dentro da casa de Deus né, Que é a casa de Deus Outras entidades né, estranhas, pagãs né, e adora dentro da casa de Deus outros deuses né, que eram abomináveis ao Senhor e que desde quando Deus tirou o seu povo do Egito, né, da escravidão, é, o Senhor já falava, quando vocês entrarem na terra, né, tomem cuidado com os vizinhos para não, é, não se misturar e a, acabar né, assimilando a idolatria deles, né? Deus já sabia. Aqueles povos em volta eram idólatras e advertiu o seu povo quanto a isso. Né? Mas você vê que Israel, em, todo, em toda a sua história, flertou com a idolatria. Né? Até, até isso ser extirpado do meio do povo de Israel, né? foi, foi muito tratamento de Deus, né? é, advertência, juízo, correção, até o povo ver livre desse mal, né, e aí nessa época aqui de Ezequias a gente vê várias abominações que o próprio Senhor mostra que estavam sendo feitas dentro do templo de forma escondida né? e por diversas classes né? da, da sociedade daquela época. Bom, professor, pelo que nós entendemos de história das nações, né? quando a gente fala da da nação de Israel, que começou lá no Gênesis 12, com a chamada de Abraão, tudo começou lá, né? Deus escolhendo um homem, escolheu uma família, dessa família tirou um homem, desse homem criou uma, uma nação. E a gente sabe disso muito bem. É, não teve uma nação na Terra que conhecesse tão de perto o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus poderoso. E isso fez com que essa nação visse, presenciasse muita ação de Deus. Como pode uma nação dessa que viu tanto milagre de Deus, que tinha a palavra viva de Deus, que tinha o Deus presente com eles, que lembravam dos pais lá no deserto, como Deus tirou eles como um forte do Egito, como que Deus deu uma terra para eles, que expulsou gigantes dessa terra. Eles sabiam de tudo isso aí e mesmo assim a abominação chegou num lugar santo. A pergunta é essa, professor. Onde estavam os líderes espirituais nessa época? O que eles faziam? Pois é. é muitos deles estavam envolvidos né, nessas abominações. Muitos deles estavam é, mergulhados na idolatria é, e levando o povo a, a mergulhar também. Né. É, isso é trágico, é um cenário trágico. Né. E, e assim é por isso que Deus vai se afastar. Né. A gente começa a ver aqui é, nós já estamos na altura do capítulo 8 né, do, do livro, a gente começa a ver que a glória de Deus ainda está no templo, mas é, Deus está dizendo que vai se afastar. Né, por conta... É, eles estão fazendo isso para que eu me afaste. Né? Deus chega a dizer isso né, para Ezequiel e, e isso vai, vai acabar acontecendo. Né? A glória de Deus vai, vai saindo do templo e vai saindo de Jerusalém e vai saindo. E o povo fica sem a sua maior riqueza, que é a presença de Deus. né? Professor, e a gente vai, já entramos na lição propriamente dita, né? tudo isso aqui que nós estamos falando tem a ver com a lição, e a gente já já entra nesse comentário aqui, que é muito importante. Mas, outra coisa, professor, que lição nós podemos tirar com esses oráculos de Ezequiel, nesse tempo, né? nós estamos falando aí que Ezequiel estava profetizou, Rapidinho essa, essas profecias se cumpriram. Nós falamos isso na lição passada, né, do capítulo 7, o fim vem. Mas que lições nós podemos tirar para os nossos dias atuais? Parece, professor, a, a sensação que eu tenho, estou falando agora eu, tá a sensação que eu tenho, que Ezequiel escreveu isso hoje. A sensação que eu tenho, parece que Ezequiel está vivendo os nossos dias, escreveu isso aqui agora, vendo tanta coisa que está acontecendo aí no meio cristão. Parece que Ezequiel está escrevendo essa, esse capítulo 8 agora. A gente precisa ler isso aqui, porque é, o Deus que inspirou o texto, né, ele preservou o texto, ele preservou por um motivo, né, para que a gente aprendesse né, com o que está escrito ali. Então a gente deve ler Ezequiel com, essa, com esse olhar... É, crítico, né, de autocrítica, para ser mais preciso, né, é, a gente deve se enxergar ali no texto, porque é, como adoradores nós temos praticado abominações tão terríveis quanto aquelas, né, é, tem coisas que não cabem na casa de Deus, né? tem coisas que não cabem no, no altar de Deus, né é, ah, mas o templo não existe mais, Deus não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Tá, verdade, né? mas tem locais que são consagrados como casa de oração né? e esses locais não podem ser transformados em outra coisa, são casa de oração. Né? Ali se proclama a palavra de Deus, ali se busca a Deus, né? não, não cabe outros sincretismos com outros cultos, com outros, outros discursos que não sejam a palavra de Deus. Né? Então a gente precisa estar atento nos nossos dias, né, é, o zelo por algumas, alguns valores né, tem é, cegado algumas lideranças e estão cometendo abominações. Né? na casa de oração, que é algo bem equivalente, guardadas as devidas proporções, né, ao templo de Deus em Jerusalém. Né? Verdade. Bom, professor, a nossa lição está aí. Já falamos muita coisa, né? É, dentro dessa introdução aqui que nós falamos da, da, da lição de número 3. É, a literatura Apocalipse se caracteriza pela presença dos símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com Oráculos Divinos Apocalipse capítulo 1. E a gente vê aí o 40 48. Ele cita isso aí, além do capítulo de 8 a 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do Templo de Jerusalém. Engraçado, professor, que a gente precisa levar em conta que Deus mostrou esse Ezequiel. É uma, uma, uma coisa que me chama muita atenção, que nós não falamos isso aqui, nas duas primeiras lições, quando a gente olha para o capítulo 1, Deus fez questão de mostrar a Ezequiel os seres angelicais, os querubins. Deus mostrou para eles seres ali que, se fosse um outro, eu acho que teria se desmaiado, eu acho que ficaria desmaiado, quase que morto. Acredito que com Ezequiel também ele perdeu a fala, perdeu a respiração, ficou ofegante porque Deus mostrou para ele alguns seres espirituais ali né? e ele, o texto fala exatamente isso. Ele ficou aterrorizado. Né? Aterrorizado. E, e Deus mostrou para ele a sua própria glória, né? Ele viu, uhum. ele ele descreve algo como um aspecto de um arco-íris, né? Uhum. É, mas é, tá escrito que é, é, aquela descrição que ele faz é da glória de Deus que estava uhum. ainda estava lá, né? É, então, é, Deus mostra isso para Ezequiel lá no primeiro capítulo. Né, e agora ele tem essa segunda visão que a gente vai ver aqui, a partir do capítulo 8, é, que já não é mais uma visão é, tão tranquilizadora. Né? Ele, ele ficou aterrorizado quando viu aquela primeira visão, mas era a visão da glória de Deus. Né? Agora Deus vai mostrar para ele o que andam fazendo escondidos dentro da casa de Deus né? é, e aí essas visões que ele vai ter dessas abominações é, são, apontam para os nossos dias né? e apontam para os, os tempos do fim né? é, vários profetas profetizaram que haveria uma apostasia que marcaria o, o fim dos tempos né? é, gente falando de Deus, mas é, sem sem a, a vida de Deus, sem o conhecimento de Deus, né? e falando uma coisa e fazendo outra, é, é, apostasia. A gente pensa que é só assim é, é alguém que parte da crença para o ateísmo, assim. Né? A gente uhum. tem essa ideia, mas apostasia é deixar deixar de praticar o que Deus quer que seja praticado, né? É, é viver uma vida fria. É, de valores é, e da voz de Deus. Né? É uma vida sem, sem o devido valor à voz de Deus, à profecia, né? à vontade de Deus. Né? Então, é, tem, tem apóstatas dentro de templos. Né? É, é o que Ezequiel viu. Gente dentro do templo de Deus, gente com, com indumentária sacerdotal, gente com incenso na mão, né? mas cultuando outros ídolos. Ah, e isso, isso fala muito aos nossos dias Isso né? é perigosíssimo Deixa eu ler o ponto 1 aqui, o capítulo 1 Professor, a gente vai comentar isso aqui tá É claro que a lição é muito abrangente É grande, mas a gente vai trabalhar esses tópicos aqui Capítulo 1 sobre a visão Nós já entramos nisso aí Ponto 1, a segunda visão Ponto 2, as visões das abominações do tempo E ponto 3, como entender essas visões de Deus Bom professor, a segunda visão nós já falamos Que é o capítulo 8 o capítulo 1, Deus mostra a primeira visão. Ele tem a visão da glória de Deus. Dentro dessa visão, do capítulo 1, nós vamos ver aí que ele vê alguns seres angelicais com quatro rostos e ele vê também, ele cita isso aí na interpretação que ele teve, na inspiração que ele teve no momento, é o que ele conhecia e é bom a gente entender, mas ele está falando de querubins, ele está falando de seres, seres celestiais, seres da glória de Deus, da própria glória de Deus. E ele fala que viu é, rodas, e essas rodas tinham rodas dentro, né, é como se fosse um, um, vou dar um exemplo de uma roda, e dentro dessa roda tinha outra roda que girava em torno de si mesmo. Eu até falei isso, que tem um artista plástico, quem quiser dar um Google aí e pesquisar sobre isso, é, teve um artista plástico que ele fez uma... uma, uma ele trabalhou essa visão de Ezequiel e fez. Dá um Google, você vai ver, artista plástico falando sobre a visão de Ezequiel do capítulo 1 É muito importante isso. Então essas rodas, elas giravam entre si e tinham olhos espalhados, está no capítulo 1 em toda, em todas essas rodas. Rapaz, que visão estarrecedora para o profeta. É, quando eu falo estarrecedora, não no sentido assim de coisa ruim. Mas eu falo assim, Ezequiel ficou sem força diante da glória de Deus. Deus mostrou isso para ele. Aí essa segunda visão foi totalmente o contrário. Deus mostrou a glória dele para Ezequiel. E depois fala assim, agora olha o que, que o povo está fazendo. Eles estão trocando essa glória que eu te mostrei, que é a minha presença, por coisas abomináveis. Aí Deus deve ir lá no templo. É isso. É, é, e assim... Um, um ano depois né, dessa primeira visão, né, um ano, um pouco mais de um ano, né, é, Ezequiel tem essa, essa segunda visão, né, e nessa segunda visão, é, o texto do capítulo 8 diz que é, tinham anciãos assentados né, é, diante de Ezequiel. Né, isso mostra é, que, embora Ezequiel tenha se preparado a vida inteira para exercer o sacerdócio no templo. Né? Quando chegou a hora, 30 anos, quando chegou o momento, ele não estava em Jerusalém mais, estava lá no cativeiro babilônico. Mas é, ele não deixou de viver o seu propósito por, por conta disso, por conta das circunstâncias, por conta do CEP, da, da, do do né? por conta da, da, da localidade. É, ele está em terra estranha. Ele não, ele não tem o templo, ele não tem as condições de exercer o seu sacerdócio eh, de forma eh, completa, mas ele, ele é uma influência né, eh, na área espiritual, que é o seu propósito de vida. Então, ele não deixou de exercer o seu propósito por conta das circunstâncias. Tanto é que tem anciãos à sua porta, buscando conselho, né, trazendo algo para que ele apresentasse a Deus, sacerdote que era. Né? Então, é, isso mostra esse aspecto né, da resiliência de Ezequiel. Né? E aí, nesse momento, né, ele está sentado diante desses desses anciãos e, e aparece um... O, os nossas, as nossas traduções dizem um homem, né? alguém com o aspecto de um homem. Né? Mas o texto original fala de um fogo. Né? Alguém com o um aspecto de um fogo. É porque no hebraico, ish e esh, né? são bem parecidos, né? um é homem e o outro é fogo. Aí a maioria das nossas traduções trazem é, uma figura como de um homem. Eu li na tradução, professor, até mesmo na Taná. eu estava lendo esse texto, estudando exatamente esse capítulo primeiro, quando Deus mostra, ele vem assim com a cor de turquesa, exatamente aproximando desse aspecto de fogo. É, e, a, e Ezequiel fala da luz que, que, que, vinha, que saía dele, né, e era um ser, um ser é, espiritual, né, que tomou Ezequiel pelos, pelas tranças do cabelo, né, tomou ele pelo cabelo e levou ele dali de onde ele estava até Jerusalém. Né. Há discussões sobre se isso foi no espírito ou não, foi in, na, na forma corpórea mesmo, né, há discussões sobre isso mas isso é irrelevante uhum. né? é, o fato é que ele foi levado a Jerusalém por esse ser espiritual né, que é o próprio espírito de Deus né? ele vai dizer em outra mais mais à frente o espírito né? então é, é o espírito de Deus ali é, e o próprio a própria forma como Deus o leva a Jerusalém mostra que Deus está irado né? Você pega alguém pelos cabelos é porque né? é é. Deus está irado e está levando ele para lá né? com, com uma certa violência, né? digamos assim. Ezequiel não está sofrendo, mas é tudo simbólico ali. Né? É, alguém que é levado pelos cabelos aos ares né? vai sofrer e talvez não, não fique nem... Né? Você entende como isso funciona, mas ali há uma linguagem figurada. Né? Ele tem ele mesmo diz que teve visões de Deus. Né? Então, aquilo tudo ali está acontecendo é, de forma que quem, quem está ali no cenário não está vendo Ezequiel. Né? E Ezequiel está vendo o cenário todo. Né? Então, é, tem, tem uma tonalidade simbólica e espiritual né? no que está acontecendo ali. E aí, ele, Deus começa a mostrar a ele as abominações. E ele vê a primeira... Ele Fica chocado, mas como que isso está acontecendo dentro, dentro da casa de Deus? E Deus diz, você ainda vai ver coisa pior. É, e no final Deus fala, eles estão fazendo tudo isso para que eu me afaste da minha casa. Né? O negócio é muito sério. Desculpar a Deus da né? casa dele. Professor, só para a gente fechar esse bloco aqui e entender sobre essa visão. Então a primeira visão foi no capítulo 1, que Deus mostra a Ezequiel a sua glória. A segunda visão é essa que Deus está mostrando para ele as abominações do templo, o né? que, que os sacerdotes, o que, que as pessoas faziam no templo, onde deveria ser casa de oração, casa de sacrifício, um lugar que a gente já descreveu isso muito bem em outras lições passadas. aí. E você falou muito bem o ponto 3, e como a gente pode entender essa visão? Que Ezequiel estava na Babilônia, ok? Ele estava junto ao rio Quebá. E Deus então tira ele do rio Quebá e leva ele lá em Jerusalém no templo e mostra para ele Coisa que nenhuma das pessoas normais estava vendo. Ezequiel teve uma visão de Deus. Então Deus via além das fronteiras. Deus via atrás do véu. Deus via atrás da montanha. Deus via é, coisa que nem aconteceu ainda. Né? Então Ezequiel teve essa visão de Deus. Por isso que ele assustou muito. E, e na primeira visão que Deus mostra para ele, repetindo o que você já falou, ele ficou assim de certa forma, é, sem. ele ficou perplexo. Puxa vida, mas estão fazendo isso aqui na casa de Deus? Aí Deus fala, que você vai ver coisa pior. Mas só frisando aí que ele estava na Babilônia e Deus o levou. Se não, mas que Deus chegou, ele levou ele é, Jerusalém. Lá em Jerusalém foi. É, se alguém perguntar assim, como isso pode acontecer? Jesus também estava no deserto da Judéia, jejuando, e o diabo levou até o, o pináculo que estava no centro de Jerusalém. Como isso aconteceu, né? isso aí é, a gente não sabe, mas o que aconteceu, se foi fisicamente isso se foi no espírito, mas o que aconteceu, isso aconteceu. Vamos dar uma parada aí, professor? A gente Olá. volta daqui a uhum. pouco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí!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 Estamos de volta ao Conselho TV, estamos estudando a lição de número 3. É, professor, nós encerramos o bloco anterior, nós estamos falando das abominações do templo. Nós encerramos o, o bloco anterior falando aí sobre a visão de Ezequiel. Como isso começou no capítulo 1, a primeira visão da glória de Deus. É, depois, Deus levou ele no templo que ele estava em Babilônia, mostrou para ele a abominação do templo. E agora nós vamos falar sobre essas abominações, que é a parte 1. E depois a gente trabalha sobre a, as abominações, a parte 2, dentro desse, dentro desse tema aqui. Bom, professor, quando a gente fala dessa parte 1 um aqui das abominações, aparece no versículo 5 a imagem de ciúmes. O termo ciúme do hebraico, Kina ou que ki, é, significa zelo, ciúme, ardente ira. Essa imagem, é semel em hebraico, imagem, ídolo, que é muitos expositores do Antigo Testamento identifica como Azerá, deusa também conhecida como a deusa do bosque ou poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá. Isso está em 2 Reis 21, 3 e 7, mas que foi destruída pelo rei Josias também é, em 2 Reis 23, 3. Então, é, é, ente, eu não consigo entender como... se havia um rei na Bíblia pior do que esse Manassés? Ele consegue ser pior do que Acabe? Foi ele que matou Isaías, né? é, não, Nem falo do que, que a tradição diz, né? de como ele governava. É, o pessoal deu um murro aí. É melhor do que a gente falar, que pode parecer outra coisa. Né? Mas é, você vê que foi tão grave né, a zerar. Quantas vezes né, reformas foram promovidas né, que... Esses ídolos foram tirados né, e depois acabam voltando de novo. É o que aconteceu aqui, né? É, um rei chegava e promovia uma reforma espiritual e limpava a casa. Aí outro rei vinha e bagunçava o negócio todo de novo. É, e Deus foi se cansando disso. Né? Você, nós estamos falando aqui do capítulo, do verso 5, do né, capítulo 8. Mas você vê no verso 6, que é o verso seguinte, Deus diz que eles estão fazendo isso para que eu me afaste do meu santuário. Olha, para que eu me afaste do meu santuário. Né? É, é, é tão triste é, ouvir isso né, da parte de Deus, né? Deus. Deus está lá presente com a sua glória, mesmo no meio disso tudo, Deus ainda está lá. Né? É, e a gente consegue é, perceber a indignação de Deus com essas palavras, né? Deus está indignado porque ele está sendo traído né, pelo seu povo, o povo que ele escolheu, que ele elegeu, que ele livrou da escravidão, né, que ele cuidou até aí, né, mesmo diante é, dessas rebeldias, mesmo diante dessa idolatria toda, Deus sempre esteve lá. Né, e aí quando Deus entra com Ezequiel, você vê que é, Ezequiel registra, né? Deus entrou com ele pela entrada do portão do pátio de dentro. Né? Deus entrou com ele pelo norte. Você vai ver lá no capítulo 38 quando o juízo começa a se desenrolar, você vai ver que é pelo mesmo lugar né, que os invasores entraram. Né? Os invasores de Jerusalém entraram pelo mesmo lugar que Deus passou com Ezequiel. Uhum. Né? É, parece que Deus está fazendo questão de, de, de já ali, né, mostrando aquelas abominações já dizer né, para Ezequiel o que, que vem por aí. Né? Muito importante também, professor, que o juiz de Deus começou pela casa. E nós ouvimos isso, um professor que na nossa lição, é que estou falando na lição em loco, presencial, nós ouvimos um professor, até mesmo superintendente, pastor Caso ele falou um negócio muito importante, que o juiz de Deus começou pela casa. Depois Deus foi julgar as nações vizinhas ali. Foi exatamente o que Deus mostrou a Ezequiel, do jeito que Deus mostrou, ele cumpriu. Você vê que há um julgamento de Deus né, sobre essas, essas cidades, essas nações vizinhas, né, Tiro, Sidon, Amon, Moabe, Filícia, Egito. Né, é, porque essas abominações, a gente vai ver isso né, com mais detalhes na classe presencial, né, que a gente tem mais tempo e a gente discute né, junto. É, Deus, Deus é, essas abominações que estão acontecendo aí, que Deus está mostrando para Ezequiel a partir do capítulo 8, é, o povo de Israel aprendeu essa idolatria com essas nações vizinhas. Né? Deus vai julgar essas nações vizinhas por isso, né? mas ele vai começar com o seu povo, que é o povo que ele elegeu. Esse povo não tem, não tem desculpa para estar agindo assim. Né? Então, é... Deus está sendo provocado, né? A sua ira está sendo acendida. Né? É, a palavra ikiná tem essa conotação, né? De, de ardência, né? De, de, de algo que queima. Né? Então, é, esse povo com essa com essa atitude está acendendo a ira de Deus, né? É, descrito aí como ciúme. né? E Deus vai se afastar. Né, infelizmente, né, Deus vai se afastar por conta dessa atitude que é, quanto mais né, é, é, deixa por um tempo, mas volta de novo com mais intensidade ainda, depois deixa, depois volta, e fica aquele ciclo, né, e aí a ira de Deus vai se acendendo e agora chegou num ponto que Deus não suporta mais. Essa história já havia sido contada e está só repetindo a época dos juízes ali a média é de 400, 430 anos mais ou menos, né, e a gente vê essa história repetir. O povo peca, Deus manda, manda um inimigo assolar, vem o um juiz de Deus, o povo arrepende, Deus perdoa, daí a pouco o povo torna a pecar, e foi assim por 14 vezes repetida no período do juízo. E Deus, quando estava tirando o povo lá da, do Egito, né, lá no começo da eleição, né, no começo da história desse povo eleito de Deus, é, lá em Deuteronômio, né, no capítulo é, 4 já, né, a partir do verso 16, Deus adverte o povo sobre, sobre essa ofensa grave, né, que é a idolatria. Né, e essa advertência foi repetida durante toda a história, até esse ponto. Né, então, a ira de Deus não vem assim do nada. Né, é algo que Deus já vem ensinando, já vem batendo nessa tecla e o povo não aprende. Bom, professor, nós falamos aqui dessa imagem de ciúmes aqui, é uma delas é né, a Zerá, que ela pode transliterar, né? Ela, em uma nação é chamada de um nome, em outra nação é chamada de outro nome, e a gente já viu isso ao longo da história. E citamos aqui muito na lição do trimestre passado sobre isso aí também, a sutileza do, do holismo, isso é, muito, é muito bom lembrar isso aí. Agora, professor, quando você tem uma, quando tem uma imagem no templo, é, já é uma coisa abominável, já é assustador. Agora, olha esse ponto 2, o culto aos animais e aos répteis, que é o versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe, só lembrando aí de Ezequiel capítulo 8. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo, ou seja, estava bem escondido mesmo. Pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viam neles que símbolos ou emblemas eles consideravam receptores das formas do poder divino. E ainda, o, vers... o ponto 3, e a gente encerra essa, essa parte aqui, os 70 anciãos, os anciãos hebraicos a quem literalmente é idoso, e em grego presbíteros, né? e aí aquele que é mais velho, deveria carregar uma certa experiência, deveria. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também líderes comunitários, e a gente vê vários textos aí, Ezequiel 7, Êxodo 19, Isaías 24, Jeremias 19. O termo é usado ainda para príncipes, Isaías 3, e líderes das comunidades cristãs, Atos 14 Atos 20. É, quando a gente olha para isso aqui, professor, duas coisas nós observamos. A imagem já era uma coisa abominável, que Deus, Deus não, não, não, nunca aceitou isso aí, de, de um Deus estranho. Dentro do templo, então, esquece. Agora... Quando você olha pinturas de animais dentro do templo e você vê anciãos, né, no caso da visão de Ezequiel, aqui o versículo 11, 70 homens que deveriam ser exemplo para a nação, se curvando diante disso aí. E dentro do templo, aí foi a gota d'água. Isso aí estava sendo feito bem escondido, porque eles mesmos já sabiam quanto isso era desprezível, abominável. Porque você lê Levítico 11, por exemplo, você vê... É, ali o rol de animais impuros, né? uhum. é, que para a saúde do povo, o povo não, não, não deveria nem tocar né? é, nesses animais e nem consumir. Né? E, e aí você vê é, eles, eles adorando esses animais, como os egípcios faziam, né? a gente já disse aqui, né? cada uma dessas abominações aí, foi assimilada das culturas em redor, né? No caso desses animais aí, é, é bem óbvio que veio do Egito, né? Lá eles adoravam eh, crocodilo, né? Eh, cobra, os eh, animais assim que eram tidos como animais impuros, né? Não podiam ser consumidos, não podia, eh, você não podia comer desses animais, né? E aí adorar, <risos> adorar então, né? É, o, quanto, o quanto essas abominações vão só piorando. Né? Começa com a zerar e agora são animais impuros sendo adorados. Né? Dentro do templo, você vê que é, Deus manda ele cavar né? um, bu um buraco na parede, Deus manda ele cavar para ele chegar. Mostra como o negócio era secreto, né? como era escondido. Né? Quem estava lá no templo adorando ao Deus mesmo, o verdadeiro, não, não fazia noção, não tinha ideia de que isso estava ali, né, debaixo do seu nariz. Né? E aí, Ezequiel precisou cavar né, para ver o que, que estava escondido ali. É, professor, e aí a gente entra no comentário o seguinte, é, a palavra de Deus é viva, e a gente sabe disso, ela é atual, já falamos isso também. Agora, que lição a gente pode tirar dessa dessa lição de Ezequiel? Como a gente pode aplicar isso hoje nos nossos dias? Será que nas recâmaras da, da casa do Senhor hoje em dia, Será que se cavucar uma parede vai achar coisas abomináveis? Será que o nosso culto está sendo direcionado mesmo a Deus? Será que o nosso comportamento é um comportamento que agrada realmente a Deus, que está adorando unicamente a Deus? Será que os objetos, os utensílios que nós usamos no nosso culto realmente são consagrados para aquele momento ali? Faz a gente pensar um monte de coisa, né? Será que nós não estamos importando coisas para dentro do nosso culto para chamar a atenção dos nossos congregados? Será que o tipo de mensagem que nós estamos pregando, também em forma bem sutil, não está tendo algumas adorações que não é a adoração verdadeira a Deus? Isso faz a gente pensar um monte de coisas. É, se a gente tiver usando desses meios, a gente precisa ler Ezequiel com mais atenção, né? Porque a gente vai perceber que não compensa. Né? Às vezes, às vezes se justifica a intenção, né? Não, estou usando esse esse método que é para atrair o pessoal aí que jamais vai entrar numa igreja se não, se não for assim. Né? Não compensa. Se eles jamais vão entrar numa igreja porque a igreja não parece uma boate, que não entrem. Né? Que continuem lá na boate. Né? A igreja tem que ir lá na boate pregar para eles, não fazer da igreja uma boate para que eles venham. Né? É, Estou ilustrando dessa forma para ser mais claro, né? Existem muitas outras situações bem mais evidentes do que, do que esse tipo de situação. É, professor, se a igreja, se a igreja é, monta um cenário a, a esse estilo aí, ou que seja outro, qualquer estilo, as pessoas não conhecerão Deus verdadeiro através desse, dessa montagem? Não precisa. Não vai conhecer. É, é... Se a gente lê Ezequiel com atenção, a gente vai ver que não, não precisa e não compensa. Não compensa. O efeito é inverso. Né? Você atrai as pessoas, pode até atrair, mas você afasta a glória. Aí, o que, que você está ganhando com isso? Né? Com Deus se afastando, você ganha o que com isso? Né? Ganhar gente só para mim, não para Deus? Né? Bom, isso não professor. Compensa. E é, o no Novo Testamento, Jesus falou isso aí, né? A promessa dele, Mateus 28, 20, né? É, na verdade, começa no versículo 18, essa ordem de Jesus, e muita gente interpreta, faz uma exegese desse texto totalmente errado, né? O que está que escrito nesse texto lá? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que vos tenho ensinado, o que vos tenho ordenado. Aí sim, e estou convosco todo, todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma condicional para manter a glória de Deus, é fazer o que Ele manda. É. Obediência, né? Do início ao fim. Tem muita, muitas comunidades aí que pensam que a glória de Deus estão lá e já não estão mais, porque não cumprem a ordenança de Deus. Isso você, é muito sério. Você vê isso aqui nesse terceiro subtópico né, dos anciãos, é, no verso 11, você vê que é, é, jazanias, né? o Jazanias aí, é filho de Safã. Né? Se você lê 2 Reis 22, né, o segundo livro dos reis, no capítulo 22, você vê é, que Safã foi um, um, uma peça importante na reforma de Josias, né? uma reforma espiritual assim, de âmbito nacional, né? que, que foi uma bênção para Israel. Né? e Safã participou ali, foi peça-chave nessa reforma, e aí o filho dele está no meio dessas abominações ali, né? é, no meio desses anciãos aí, promovendo é, abominações mais terríveis do que aquelas primeiras que Ezequiel tinha visto. É, isso é lamentável. Né? É, é triste, né? Triste, muito triste. Bom professor, nós estamos caminhando para o final. Vamos falar um pouquinho aí sobre as abominações, a parte 2. E, e nós temos aqui três, ainda três subtópicos. Primeiro, o ritual de Tammuz, os adoradores do Sol e os anciãos na casa do profeta. Por se tratar aqui do ritual de Tammuz, Tammuz era uma divindade babilônica de origem sumérica, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficasse, ficava seis meses morto no submundo no período da seca, e seis meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras. Essas carpideiras eram pessoas é, profissionais que eram pagas para chorar. E isso é uma prática muito antiga também, nos velórios, etc, etc. Mas aqui nesse caso, olha que ponto que chegou, professor, um povo que viu maná, caiu do céu. Viu o Maná cair do céu, viu a mão de Deus, ver a, a pessoa cavar um poço né, na época de Jacó, isso porque a tradição era oral, eles ensinavam, passavam cavar poço no deserto e Deus mandar água. E agora, depender de outros deuses, depender não, adorar um outro deus que não podia fazer nada por eles. Esse, esse, esse aí, principalmente, né, era muito conhecido no mundo antigo e, e assim, tem reflexo disso até hoje. Né? Hoje, o sexto mês dos judeus é o Tammuz. Então, é uma idolatria que se aprofundou num nível que repercutiu na história daí para frente. Era uma divindade importante no mundo antigo, é o Adonis dos gregos, o Osiris dos romanos. Então, é uma divindade muito conhecida na época e que foi assimilada pelos judeus é, de forma vergonhosa, né? Foi você vê que foi só piorando, né? É aquele negócio, a primeira abominação, né? A, a zerar lá que quer dizer, que Ezequiel é viu, né? Ele ficou chocado e Deus falou: tem, você vai ver coisa pior, né? E chegou aí esse ponto, né? É, Aquelas pessoas chorando para ver se um Deus morto ressuscita, para que eles tenham boa colheita. É, então, depois de tudo que eles viram Deus fazer, né, eles entrarem nesse nível de idolatria, é Terrible. de chorar, né? Terrível terri mesmo. Bom, professor, com conheci aí veio o exílio. E Deus mostrou isso para Ezequiel, né? E, além de aí, eles adoravam também O sol. É, Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o tempo e virado para o oriente adorando o sol. Isso era outra abominação também, assim, terrível. Só que aí a gente encerra falando dos anciãos na casa do profeta, você já citou esse texto, professor, que constantemente eles reconheciam a, a, a autoridade espiritual na vida de Ezequiel, que era sacerdote, né, filho de Buzi, e eles buscavam auxílio. e eu, Nessa época o rei Joaquim estava preso, ele tinha ficado em Jerusalém e ficou preso. Só depois da morte de Nabucodonosor que a gente vê aí que o, o, o sucessor mandou soltar esse rei e então começou assim uma uma uma ação de Deus de forma bem piedosa para o povo. E Ezequiel servia de suporte ali para esses exilados né e eles sabiam muito bem porque eles estavam lá. É, isso mostra é, a gente estava lembrando né, que foi ano passado o nosso amigo o pastor Renan de Melo esteve aqui no templo sede e pregou sobre, sobre essa resiliência de Ezequiel. Né? É, você vê, ele preparou-se a vida inteira para ser sacerdote no templo em Jerusalém. Né? E quando chegou o momento, ele está em terra estranha. Ele podia, quando o primeiro viesse procurar ele, ele podia, não... Não, isso não é comigo, eu não tenho como ser sacerdote aqui, né? Nós não estamos em Jerusalém, nós não temos o templo, né? não tem como, procura outro. Não, mas ele não fugiu do propósito, do chamado. Né? E aí você vai ver que essa não é a primeira nem a última vez que esses, que esses anciãos, né? Gente influente, gente importante, gente é, é, é, em posição de liderança, né? A, a palavra aí contempla essas ideias, né? É, vem príncipes até, vem até Ezequiel, né, é, isso acontece aqui no capítulo 8, lá no capítulo 14, lá no capítulo 20, né, de, isso se repete, né, ao longo da, da história, é, isso mostra a resiliência de Ezequiel, né, e, e do quanto ele priorizou a, o seu chamado, né, e como ele foi fiel ao propósito que ele tinha em Deus, né. É, isso é importante para nossos dias também. É, cada cristão tem um propósito, tem um chamado da parte de Deus, tem é, ferramentas, dons do Espírito para cumprir esse propósito, esse chamado. Né? É preciso é, coragem, resiliência né? e disposição para obedecer a voz de Deus e, e ser, ser é, agente modificador desses, desses dias, né? É, como Ezequias foi. É, professor, e a gente está encerrando aqui, é, só baseando um negócio que você falou aí agora, reforçando isso aí, que Ezequiel preparou a vida inteira para ser sacerdote. O primeiro versículo do, do livro de Ezequiel vem falando que no ano trigésimo, exatamente no ano que o sacerdote assumiu, no, no ano trigésimo da sua vida. Né? Então está cheio de detalhes o livro de Ezequiel e a gente está só começando. Estamos ficando por aqui, Deus te abençoe, Deus te guarde, voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá, fiquem todos com Deus.